Como começou essa história com a música é bem interessante Eu consigo ver hoje que a minha história com a música começou realmente muito cedo Essa história foi um barato, assim, foi uma história, é uma história sensacional Inclusive, meu amigo Diego Mendes, se estiver assistindo Grande beijo, de... eu estudava num colégio de freiras Quando a madre começou a cantar eu puxei o microfone e falei, Madre, hoje eu quero cantar. Quando eu peguei o microfone para cantar, ao invés de eu cantar o hino, eu comecei a cantar uma música que estava estourada na época. Era uma música dos menudos. Era mais ou menos assim. Maria, eu penso nisso todo dia. Para onde foi toda alegria? E o que que eu faço sem você? E essa história foi ótima, porque eu considero que foi a minha primeira apresentação em público. Eu nunca pensei em viver disso profissionalmente. Começou de uma brincadeira, eu gravei... Eu tenho um grupo de amigos, alguns são cantores, também músicos, né? Então eles mandavam as músicas através do WhatsApp. Então eu recebia aquela música, ouvia... E essa primeira música que eu mandei É uma música da Alcione Voz de Alcione e letra de Roberto Então essa combinação vocês já sabem né? É, realmente é uma combinação incrível né? E a música é essa daqui Olha você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim a cabeça cheia de problemas. Não me importo. Eu gosto mesmo assim. Né? Eu gosto realmente muito do samba, da MPB. É o que eu mais me identifico. Né? Mas eu escuto todo tipo de música. Sou fã dessa diversidade musical. Bom, meu estilo de vida é um estilo bem saudável, né? Eu pratico, sempre pratiquei muito esporte, viajo bastante, pro interior, pro mato, pra praia. Sou fruto de, de, de uma mente inquieta e uma alma sensível, né? E é isso que eu quero colocar na minha música, né? Fazer com que a gente se sinta mais feliz e consiga relaxar, né? Diante de um país que sofre tanto, né? Com, com tantos problemas que aparecem dia a dia, né? Eu tenho que agradecer a parceria da Cris, minha amiga Cris.